Não só agora que se eu for longar, Max hoje estamos aqui gente com mais um vídeo de Undertale e temos uma novidade. Ih. Vocês notaram alguma coisa? Não sei. O cheiro de teias de aranha impregna no ar. Isso te enche de determinação. Sim, lançaram finalmente uma tradução. E aí vocês me falam, aí que é Max, mas já tinha tradução. Não, não. desmascarando muitos youtubers, tá? Para quem jogou traduzido, era um download pirata do jogo, que já vinha traduzido. Porque traduzir esse jogo é bem mais difícil do que você piratear o jogo. Entendeu? Então agora nós vamos lutar com a Rainha Piranha Aranha. <risos> Ouviu o que ele disse? Disse que um humano vestido uma camiseta listrada vai passar por aqui. Eu ouvi dizer que ele odeia aranhas. Eu ouvi dizer que ele adora pisar nelas. Eu ouvi dizer que ele gosta de arrancar as pernas... Eita porra! Que maldade, gente. Ai. ai, ai, tem uma coisinha grudenta em mim. Eu ouvi dizer. Ai, meu Deus! Que ele é pão duro demais com o seu dinheiro. Ah, foi porque no começo do jogo eu não comprei nada pra... do negócio de aranhas. Você acha que o seu gosto é final demais para as nossas confeitarias, hum, queridinho? queridinho. <risos> Eu imaginei te tipo, parar com, com os quatro braços assim, ó. Queridinho. <risos> Eu discordo dessa noção. Acho que seu gosto é exatamente o que precisamos para a nossa próxima fornalha. Fornada. Muffet te prende. Uh, vamos falar com ela. Você tem que escapar da teia. Muffet... Cobre a boca E dá risadinhas de você Não fique vermelho, queridinho Ai meu Deus Eu acho que o roxo cai bem melhor em você Vem aí Você se encontra em uma teia roxa estranha, Muffet Pagar Você paga Muffet reduz o ataque nessa rodada por que tão pálido? Deveria estar orgulhoso. Ah! Vem aí. Muffet serve uma xícara de aranhas. Vamos conversar com ela. Você tem que escapar da teia. Muffet dá risada e bate palma. Orgulhoso. Você vai virar um bolo delicioso. <risos> Ai meu Deus, ela quer me comer. Ui. Ai. Tá, não parece tão difícil. Tá. É bem mais difícil do que eu pensava. Todas as aranhas batem palmas no ritmo da música. Uh, vamos pagar mais. Tejair, não seja bobo. Aranha, eu não sou recalque, me deixe em paz. Eu não sou amigo da cona, eu prometo. Eu vou ficar pobre e ficar pagando pra ela. Descapar de da teia, Uma vez está tão entretida com sua... que lhe deu um desconto. Só uma fala todas as aranhas muito felizes. Ui! Ui! Ui! O cheiro de teia de aranha é sem assada Você tem que escapar da teia, nada acontece. Como fui rude, quase esqueci de te apresentar meu bichinho. O café da manhã, não é? É café da manhã, não é? Divirtam-se, queridos! Ah, ai! Ai, tô ficando tonto! Gente! Ui! Ui, ui, ui, ui. Que isso? Ah. Meu Deus, que isso? Eu tô jogando, sei lá. Ai, ai, ai. Gente, que demais essa boss battle. os ataque nessa rodada. A pessoa que nos avisou sobre você. Ah, assim não vale. É injustiça. Você tem que escapar da teia, nada acontece. Nos ofereceu muito ouro por sua alma. Ai meu Deus, para de querer dinheiro! Eu não sei o que eu faço pra vencer ela, vamos tentar debater de novo. Você tem que escapar da teia, nada acontece. Tinha um sorriso tão doce e. <risos> Isso, um bum... ah. agora tem até um pretzel voando em minha direção. Tenta escapar. Na... Eu vou parar de tentar escapar. e vou gastar meu dinheiro. É estranho, mas juro tê-lo visto nas sombras, mudando de forma. Gente, calma. Calma. Isso eu pago. Hora era do almoço. Não é? esqueci de alimentar meu bichinho. Ah, não. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ah! Foda-se! Socorro! Jets! Que... Ah! Os as blotos no ritmo do… do Hagatanga! Vê é assim! Você tem que escapar da teia, nada acontece! Com todo esse ouro, o clã das aranhas e poderão se reunir. Eu junto vocês, eu falei, eu não sou recalque, eu não sou amigo de Cocona. Vou gastar meu dinheiro também. Mano, você vou ficar pobre. Você não viu, Aranhas estão presas nas ruínas faz em gerações. Ui, ui, ai tomei, ui, ui. Estamos indo tudo bem, faz uma dança sincronizada com as outras aranhas. Tenta escapar da teia, nada acontece. Mesmo se passarem por baixo da porta, o frio da novidade seria letal. Gente, eu não sei o que eu faço. Sério. Tô, tipo... Morto aqui. A zona bateu o ritmo da música. Debate com... Podemos alugar aquecidos para... Tá, meu... já entendi, menino. Ui, ui, ui, ui. Que isso? Uma oi! Bora, gente. Manter uma xícara de aranhas. Ah, ela me cura. Você tem que escapar da teia. Nada acontece. E com o que sobrar, poderíamos tirar umas férias ou até construir um campo de futebol aracnídeo. Recalque! Você é uma aranha recalcada. Muffet ataque. Se ela te convidar para um chá, recuse educadamente. Já basta, agora é a hora do jantar, não é? Gente. Ai, calma, tomei, tomei Agora vem o, o capeta. Ah! Ah! Aí tô vivo. Ainda está vivo? Uhuh. Oh, meu servo, parece que é hora da sobremesa. Ah, um telegrama das aranhas das ruínas? O que elas dizem que viram você aí? Mesmo que tenha ferido a outros, você nunca feriu uma aranha. Oh, céus, isso foi tudo um tremendo mal entendido. Eu pensei que você fosse alguém que odiava aranhas. As pessoas que me pediu aquela alma devem estar falando de outro ser humano causando com uma camiseta listrada. Sinto muito por toda a confusão. Vou fazer algo para me desculpar. Você pode voltar aqui quando quiser. Isso é nenhum custo adicional. Te e deixarei brincar com o meu bichinho de novo. <risos> brincadeirinha. Eu vou te poupar agora. Ai, meu Deus. Isso foi divertido. Te vejo depois, queridinho. Isso não foi divertido, tá? A Jurema não gostou. Jurema quase morreu. Por culpa de quê? Por causa dessas aranquenga. Hum. Ai, gente, é o Metatom. É um pôster para a apresentação mais recente de Metatom. Um trágico conto sobre dois amantes, por acaso, separados pelas marés do destino. <risos> Parece que já está quase na hora da apresentação. Ó, uh. oh, aquela pessoa! <risos> Poderia ser... <risos> Oh, meu verdadeiro amor! <risos> eu não faço questão do que... Eu não, não, eu não pergunto o que está acontecendo com o Metatom. Meu amor! Melhor fugir. Monstro Rei! Proíbe a ti. Eu vou chorar, gente. Humanos têm que se afastar, mesmo se me faz chorar. Vão te jogar lá na masmorra. Não vai prestar. Aos montes morrerá. É triste. Que irá morrer. Chora, chora. Tão triste acontecer. Tão triste. Tão triste que você vai morrer na masmorra. <risos> Bom, tchauzinho. Ah. Oh não, o que farei? Meu amor, foi jogado no calabouço. Um calabouço com quebra-cabeça tão audaz que me... Para morro, certamente... Ah, para... Para morte, tipo, sei lá, meu amor. Certamente expirará. Oh céus, tenha piedade das terríveis labirintas dos pisos coloridos. Todos os pisos coloridos têm sua própria função sádica. Por exemplo, o piso verde são um alarme. Então você terá que lutar com o monstro. Verde, eu luto com o monstro. Piso vermelho... Na real, espere um pouco. Já não vimos esse quebra-cabeça uma centena de salas atrás? Isso mesmo, você lembra de todas as regras, não? Ótimo, então não vou desperdiçar meu tempo. Oh, Ó, é melhor apressar, Porque se você não conseguir atravessar em 30 segundos... Ai meu Deus! Você será incendiado... Meu Deus! Boa sorte, querido! Ah, oh, meu amor! Gente, eu não sei. Vamos morrer. Ah, oh, sinto muito. Parece que seu tempo acabou. Aqui vem as chamas, querido. Estão chegando perto. Ai. Chegando perto, minha nossa. A qualquer minuto agora. Tosse robótica. Trulim. Cuidado, eu te salvo. Estou hackeando o Firewall agora! Oh, não, como isso pode acontecer? Detido mais uma vez pela brilhante doutora Alphys! Isso mesmo! Vamos lá, Mettetown! Desista de uma vez! Você nunca poderá nos derrotar! Não enquanto trabalharmos juntos! Seu plano está acabado, agora vá para casa e nos deixe em paz! Plano? Acabado? Alphys querida, <risos> do que você está falando? Esqueceu do que os pisos verdes fazem? Eles somam alarme, então você tem que lutar com o monstro. Ora docinho, esses monstros? Sou eu! Eu preciso. Ah, coelho de canela, ok. É o fim querido, tchauzinho! Ah, celular, melhor atender. Ei, é isso me parece ruim, mas não se preocupe. Tem uma última coisa que eu instalei no seu celular. Vê aquele botão amarelo. Vá para o menu agir e aperte ele. Amarelo. Você aperta o botão amarelo. O celular está reagindo a uma presença do É o fim, querido. Diz tchauzinho. Uuuuh! Agora aperte Z. Kenga, kenga, kenga, kenga, Kinga, kenga, kenga, kenga, kenga, kenga, kenga, kenga. Ah! Oh. Ah! Oh. você me derrotou, como pode ser, você é forte demais que pensei, que seja. <risos> Gente, esse jogo é genial, velho, quem criou esse jogo, mano, ele é um best bash... criativo, velho. Você fez um ótimo trabalho até agora, graças a você, graças a você. O que? Ah não, quer dizer, foi você quem fez todas as coisas legais, eu só criei alguns programas bobinhos pro seu celular. Hum, ei, isso pode ser estranho, mas posso te contar uma coisa? Antes de conhecer você, eu não eu não gostava muito de mim mesmo. Por um bom tempo, eu me sentia uma completa inútil, como se eu não pudesse fazer nada sem. Sem acabar decepcionando todo mundo. Mas, Tigger fez eu me sentir muito melhor sobre mim mesmo. Então, obrigada por ter deixado eu te ajudar. Hum. então Nós estamos quase no núcleo Ele fica logo atrás do recanto M MTT Vamos em frente Hora de acabar com isso Então jurei uma parte para o fim de sua aventura Onde ela derrotará Qualquer inimigo Sem mesmo precisar Se preocupar Caramba sorvete Ei você de novo As vendas estão excelentes Esses dois rapazes compraram Todo o meu eu consegui mesmo vender tudinho, desculpa. Espera, ainda tenho algo pra você. Um sorrisão, que tal? Ah, e aí? Então, tipo... Esquece aquela parada de termos de te matar e tal. Tipo, não conta nada pra um dine, beleza? Ele parece feliz. Ok, né? Sans? Ei, siga pelo beco suspeito à direita para excelentes ofertas. É aqui que eu posso vencer, vender o dog resíduo? Deixa eu ver. Obrigada, mas, tipo, não precisamos de nada. Ai, meu Deus, você pode ir buscar uns Glamburgers? Não precisamos mesmo de nada. Espera, eu te pago mil se você conseguir fazer o metaton autografar o meu popô. Ok, né, não vou criticar. Arma vazia, balas não inclusas, <risos> chapéu de cowboy. Isso é bom, hein? Só que tá mó caro. Deve ser para casa de alguém. Lol. Vamos comprar isso aqui, né? Beleza, estamos pobres. Não, vamos sair. Não vamos perder o tempo. Tipo, até mais e tal. <risos> ok, né? E pra cá o que temos? Uma parede normal. Ok. Ei! Hey, ouvi dizer que você vai pro núcleo. Que tal ir jantar comigo antes disso? Beleza, ótimo. Valeu por se oferecer para pagar. Por aqui. Eu sei um atalho. Bom, aqui estamos. Diz aí. Sua jornada tá quase no fim, não? Tu deve mesmo querer ir pra casa. Ei! Sei como se sente, colega. Porém, talvez às vezes seja melhor aceitar o que é dado a você. Aqui embaixo você já tem comida, bebida, amigos. O que você mais vai fazer? Vale mesmo a pena? Ah, esquece. Tô torcendo por ti, Pivete. Ei, deixa eu te contar uma história. Então, eu sou Vigia na Floresta, certo? Eu fico acampando lá, esperando por humanos. É meio diante. Felizmente, no fundo da floresta, tem essa porta trancada ENORME. E ela é perfeita pra praticar piadas de toque toque. Então, um dia, eu tô lá, mandando ver, como de costume, eu bato na porta e digo toque toque. E do nada, do nada, do outro lado, é a voz de uma mulher. Quem é? Então, naturalmente, eu respondo. Prato. Prato quem? Pra tu ver como essa piada é ruim <risos> Aí ela cai na gargalhada Como se fosse a melhor piada que ela viu Faz séculos Então eu continuo mandando bala E ela continua rindo. Ela é a melhor plateia que tive na vida Então, depois que quase uma dúzia delas Ela bate na porta e diz Toque, toque Eu digo, quem é? Senhora Senhora quem? Senhora pra ir pra casa, seu desocupado <risos> Uau Preciso nem dizer, essa mulher era extremamente boa. Nós ficamos contando piadas, um ao outro, por horas. Depois de um tempo, tive que ir embora. Papyrus caminhou meio mal-humorado sem, sem sua história de dinar. Mas ela me disse pra voltar de novo, então eu voltei. E então de novo, e de novo. Virou rotina agora. Contar piadas ruins, através da porta. É um barato. É atorial, gente. Só que a gente matou ela, que bosta. Mas, um dia... Perguntei que ela não estava rindo muito. Perguntei qual era o problema. Aí ela me disse algo estranho. Se uma criança manda um dia passar por esta porta, você poderia, por favor, por favor, me prometer algo? A acompanhe e a proteja. Pode fazer isso por mim. Olha, eu detesto fazer promessa. E essa mulher... Eu sequer sei o nome dela. Mas... Alguém que gosta tão sinceramente de piadas azuis. tem uma integridade a qual você não pode dizer não. Entende o que eu estou dizendo? Aquela promessa que eu fiz pra ela. Você sabe o que teria acontecido se ela nunca tivesse dito nada. Colega. Eita porra... Você teria morrido antes. Mesmo. De notar. Gente! <risos> Ei! Se anima, pivete. Tô só te zoando. Além disso... Eu não tive... Fazendo um ótimo trabalho te protegendo? Quer dizer, olha só pra você Você não morreu nenhuma vez Tá certo, não? Bom, pode acreditar na minha competência por isso Bom, isso é tudo Se cuida Porque alguém realmente se importa com você